Bem-vindos ao novo espaço aqui de casa. Como vocês já viram, eu acho que ficou assim muito, muito bonito e encaixa super bem no nosso estilo, na nossa casa. E era assim uma coisa que eu queria fazer há muito, muito tempo: ter um cantinho de leitura, ter um cantinho mais acolhedor. E nesta época de outono e de frio, eu acho que vai super a E hoje venho-vos mostrar como é que nós fizemos e que produtos um é vocês podem comprar na Leroy Merlin para conseguir. E hoje vou mostrar como é que nós criámos todo este espaço usando apenas produção de Romerlin e fazendo assim um ou dois truques. Ver. Nós adaptámos e usámos algumas coisas que tínhamos, mas para criar assim o tchanan neste espaço, nós inspirámos em algumas um, fotografias que vimos aí pela internet e nós já criámos assim um género de uma parede. Um, com holguras, contasse um pouco a nossa história. Eu acho que aqui era o sítio mais indicado para fazer. E para criar este espaço com uh, o estilo e influência industrial, o que nós criámos foi pintar uma parede preto. Esta parede já estava de ser pintada, por isso foi ótimo. Para isso usámos a tinta de luxe, da Loura Merlin, uh, preto mate. E depois, com dois pequenos DIYs usando apenas madeiras, criámos assim o ripado, que acho que fez todo o sentido neste novo espaço, e estas mini prateleiras de molduras para criar assim esta parede, tipo, um, museu de, das nossas fotografias e da nossa história. Os DIYs estão aplicados muito rapidamente, porque são muito, muito simples de fazer. Claro, usámos as molduras da Nova bon Merlin, e como vocês sabem, eu adoro e já usei nesse tempo, porque eles têm tamanhos... Todos os tamanhos e mais alguns. Uh, super em conta e eu, eu, eu misturei o preto com uh, a madeira porque acho que ia conectar com o resto da decoração da nossa sala e fez todo o sentido estar mesmo, mesmo no giro. E depois podem ainda encontrar almofadas simples. Vocês não sabem, Lavaler Languet também produtos de decoração. são almofadas são uma delas e eu adoro. E esta é assim muito simples, muito minimalista e muito industrial porque tem os tem um padrão muito geométrico e eu acho que trouxe este espaço um detalhe final que eu gostei bastante e então estou muito contente. Se vocês gostaram, já sabem, digam, comentem neste vídeo, gostem e partilhem. É muito importante para mim que partilhem este vídeo para chegar cada vez a mais pessoas e ajudar a mais famílias. Obrigada e até um próximo vídeo.